O que você tinha prometido? O que você tinha prometido? Que é antes que o sol se possa onde que a gente ia estar uh! <risos> Pessoal, essa daqui ó, é a casa que a gente alugou para o ali. vai de ônibus para o centro para fazer os pontos turísticos todos e tem a parada gay aqui de Valência hoje que a gente vai partir <risos> e a gente vai participar também, a gente, tem ar condicionado no ônibus eu estou tão feliz porque está tão calor, tão calor vocês não percebem Chegamos aqui no centro de Valência e olha que lugar incrível Tem tantos turísticos aqui, um perto do outro, a gente pegou um ônibus e desceu no centro e aí a gente tá andando aqui pelo centro. E são tantos postos turísticos, um perto do outro, que eu nem sei qual ponto turístico quer é qual. Porque tem muito monumento, muita construção antiga aqui Eu vou filmar pra vocês e depois eu explico no blog certinho qual que é cada No blog também vai ter o um mapa certinho com o trajeto que a gente fez Então acho que isso vai ajudar muito a vocês a montar o roteiro que vocês quiserem E é isso, curtam a vista, curtam as paisagens que eu vou mostrar no vídeo agora A água de de água não tem nada É uma mistura de vários tipos de álcool Gin, vodka, alguns sucos E dizem que é muito gostoso É super tradicional do local Então é isso Tem os turistas aqui atrás posicionados para aparecer na câmera eu vou tomar e vou mostrar para vocês Que é mais um dos pontos turísticos que é tudo misturado Aqui você tem a loja da Laceda, aqui uma igreja e logo atrás uma catedral Olha que linda bandeira Agora a gente está no Parque Jardins del Real. Eu Real. não sei como pronuncia, gente. E é lindo! Vale a pena você gastar algumas horas aqui. Tem muita gente fazendo piquenique, muita gente correndo, andando de bike. Ou só passeando mesmo, igual a gente. E é lindíssimo. Principalmente se o dia estiver quentinho, igual tá hoje. Vou mostrar um pouquinho do parque para vocês agora. Eu ainda tô naquele parque que eu mostrei pra vocês, ó, tem até campo de futebol e tudo. São nove quilômetros de parque, tem campos de futebol, tem os campos de areia, tem espaço para correr, para andar de bike, pista exclusiva para bike, pista exclusiva para caminhar. Olha lá a pista de bike lá na frente, ó. não sei se vocês vão conseguir ver. 9 quilômetros de parque, pensa! É a gente chegou aqui agora no centro de Valência Como estar centro de Valência. Na Fuerte de la Mar Está acontecendo a parada aqui na Espanha de Valência Vou até passar um pouco pra vocês Eles estão muito organizados, tá cheio de polícia, cheio de câmeras Agora a gente vem no restaurante. Fomos a parada gay, estamos exaustos. Pegamos um ônibus lá do centro para cá, que é perto da praia. E vamos no restaurante super tradicional que é o La Pepica para comer a como que chama de comer a paeia. Gente, a paeia acabou de chegar. Olha. Olha que coisa mais linda, como a gente não reservou mesa, a gente não conseguiu sentar lá fora, é, o restaurante é de frente pro mar, tinha que estar reservado pra gente conseguir mas tá bom, vamos comer a paella, você está ansioso, amor? Demais na conta, cadê a colher pra gente O restaurante inteiro tá olhando pra mim, eu filmando e tirando foto, tá todo mundo olhando com cara de como se eu fosse um EP. Bom dia, domingo é abençoado pra vocês, hoje nós vamos ficar só na praia, descansando, né amor? É amor. E a gente já tomou café da manhã e agora a gente chegando na praia. Ai meu Deus! Não pedi mais nada que isso não, viu? Ó oh. Tem é mais bonito? Vou também. Hoje nós decidimos passar o dia só na praia, descansando, aproveitando um pouquinho do mar Mediterrâneo. Olha o chãozinho da cerveja. Aí a gente parou aqui no quiosque agora. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu pedi um açaí com paçoca, com o coração acelerado, desesperado, assim, agora. Eu vou comer um açaí, que saudade, meu Deus, eu saí com paçoca. <risos> olha o que que veio, foi 6 euros isso aqui. Pera aí, deixa eu mostrar direitinho. Olha aqui. Olha aqui. Hashtag o quê? Hashtag o quê? Chateado. <risos> Muito chateado, olha, olha essa paçoca. Isso aqui não é paçoca, isso aqui não é açaí, gente. É aqueles congelados que a gente Brasil, saudade de você, Brasil! Tá com saudade, Brasil? Muito não. É, <risos> eu tô sendo honesto. Ah, eu sinto falta do meu açaí, viu? Vou filmar um pouquinho da praia pra vocês. A gente chegou aqui cedo, não tinha quase ninguém. Agora tá super lotado, eu não vou filmar muito, vou filmar só agora, porque aqui na Espanha elas fazem muito topless, então é peito pra todo lado. Gente, é muito peito, todo lugar que você olha tem um peito de fora. É muito estranho pra mim, porque nas praias do Brasil isso não é comum. Eu nunca tinha visto, é a minha primeira experiência numa praia da Espanha, então é muito peito, muito. Então eu não vou filmar muito, vou filmar só agora porque é chato, né? Eu acho que deve constranger e eu não quero publicar o asteto de ninguém. Então eu vou dar uma filmadinha agora só pra vocês verem como tá lotado e tá legal e é bonito. E é isso. Na Cidade da Arte e da Ciência, provavelmente não é assim que pronuncia, com certeza falei errado. E é um lugar muito legal, tem como você entrar de uma piscina, uma espécie de piscina em, forma de um, é, em volta de um monumento. E tem como você alugar, é 5 euros por pessoa, 10 minutos para você andar num barquinho, andar de pedalinho, tem bastante opção legal. Tem essas bolhas também que você pode alugar e andar. Aí tem esse monumento E esse aqui é uma, parece uma piscina na verdade E aí você pode alugar o barquinho, aquele transparente Aquele outro ali de, que é um stand-up paddle Como se fosse stand-up paddle E aqui é a parte do museu E tem uma, tipo uma praça de alimentação aqui É um lugar muito bonito, muito legal pra passar uma tarde Infelizmente é hora de dar tchau pra Valência Ai, Foi tão bom, a gente foi lá, se despediu da praia E agora estamos indo pra Madrid, Ficar dois dias em Madrid e voltar pra casa E aí é o fim das férias Nossa, quarta-feira de madrugada, se eu não me engano A gente pega voo pra Dublin, hoje é segunda-feira então nós ainda temos um pouquinho de viagem para curtir e aproveitar.